Oi gente, eu sou Ivana Laurenti dos Santos, eu participei da primeira edição do curso Paulo Freire em Tempo de Fake News, oferecido pelo Instituto Paulo Freire, e o resultado foi um e-book maravilhoso, onde eu publiquei o meu artigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência foi um dos melhores cursos que eu já fiz na vida e olha que eu já fiz muitos viu e eu queria dizer para vocês que é um curso muito bem pensado um acompanhamento pedagógico muito importante e durante todo o curso a gente assiste a aulas que realmente é com conteúdos bastante aprofundados temas atuais né e é isso Participe, que vocês não vão se arrepender.